Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou psicólogo formado pelo Erj e eu quero compartilhar com você técnicas de memorização, de coaching, de psicologia que podem te ajudar nos seus objetivos de vida e até mesmo ser aprovado num vestibular e concurso público, se você desejar. E como você pode receber essas atualizações? Apenas clicando aqui em Curtir na página. Assim você vai receber todas as atualizações diretamente no seu notebook, computador, celular ou tablet. Então, clique aqui em Curtir para a gente se conectar.